Nas encostas lisas do monte Do peito Dedos alegres e afoitos Se apressam em busca do pico Do peito De onde os efeitos Gozosos das ondas de prazer Se propagaram Por toda essa terra amiga Desde a serra da barriga do coração Indigutu, Indigutu, Indigo blusão Indigutu, Indigutu, Indigo blusão blue, Sobre o blusão e a camisa Os músculos masculinos Essa terra nos ombros Com todo respeito E deposita Cada dia No peito de nuvem Suspenso no céu Tornando-se Seu abrigo Seu guardião